Vão precisar de uma bolinha transparente, esfera ouvite desfeita, ou um leve artificial, bocadinhos de, de árvore artificial, azebim, uma foto, vou pegar na bola e vou tirar esta parte com muito jeitinho, parte com facilidade, tendo cuidado, vou observar, colocar a foto, vou enrolar e vou colocar aqui dentro assim com a ajuda de um pauzinho eu vou arranjar aqui a foto para não ficar no meio, encostá-la em uma das laterais agora vou enfiar aqui dentro o pinheiro empurrando com um pózinho O azevinho, tirar esta parte do fio e vou colocar aqui para baixo Posso optar por esferovite ou imitação de neve. Eu vou optar por esferovite. Se vocês quiserem, podem encher mais. A minha vai ficar assim. Com a ajuda de uma pinça, vocês podem é colocar o pinheiro direito, caso ele se deite. A parte da frente fica com esta decoração e a parte de trás fica com esta. Agora é só colocar este aramezinho aperta, tentando colocar atrás da fotografia. Eu vou abrir isto com muito cuidado. Para ficar por fora da bola. De um lado fica com a foto, do outro lado fica a decoração natalícia. Agora também tenho este que eu enchi com neve artificial. E vou colocar também, vou colocar o pinheiro. Seguido o asvinho. Mexo para a neve poder exibir para o pinheiro. Agora é só tapar, aperto os arames, coloco dentro e esta parte coloco para fora, tenho este aqui, que é igual, só que é com perovite. Como vêm é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou, partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!